Oi, eu sou o Cup e hoje eu trouxe aqui Ingrid Lorena, uma pessoa que vocês nem conhecem, né? Mais uma <risos> vez aqui no canal. Já tá virando dona do canal aqui, <risos> eu tô com medo dela tomar conta. Eu trouxe ela porque eu quero falar sobre um tema da qual ela tem muita propriedade pra falar. Sobre caixas e cabelos lisos. A gente pensou em algumas perguntas para nós dois respondermos sobre diferenças entre cabelos cacheados e cabelos lisos. Várias diferenças. Já dá para ver aqui, <risos> para além das cores, né gente, que eu vou estar respondendo para como o meu cabelo liso enquanto cabelo virgem, porque agora que ele está todo descolorido para pintar e etc, ele tem todo um aspecto bem diferente de como ele era enquanto liso. Então eu vou focar naquele momento. Mas enfim. Eu vou falar de tudo. E por que, que a gente está gravando isso? Para ser postada essa semana Porque essa semana teve o dia da consciência negra E nós queremos postar algo relacionado ao tema A primeira pergunta é O que já disseram de ruim sobre o seu cabelo? Já quero falar de transição agora <risos> Como é que pode? Vamos lá Eu passei pela transição capilar Então tive várias fases Eu tive o cabelo cacheado E aí eu depois passei pro cabelo liso Assim, alisei E aí eu tive a transição capilar O cabelo curto e oleoso. Então assim, as fases são, são muitas Atualmente, ninguém fala que eu lembre nada ruim do meu cabelo Mas tipo, quando eu tinha o cabelo cacheado na infância Sempre teve uns apelidos Tipo o quê? Por exemplo, os apelidos na infância sempre foram de um todo Eu realmente não me sentia uma criança bonita Era muito magra Não que isso seja um problema, mas pra mim era O meu apelido mais frequente era Vassoura, porque tipo corpo fininho e o cabelo, ou se não, cabelo de bombrio. Então assim, eu tive muitos comentários negativos na infância. E aí eu passei a fazer meu cabelo liso. Bonito, porque no início sempre tá bonito. Aí depois começou a estragar. Aí eu comecei, ah, seu cabelo tá tão ressecado, tá tão... Olha essas pontas que não sei o que, sabe? E aí na... Quando eu... Tudo que ela falou sobre meu cabelo é verdade. <risos> e aí eu cortei, passei pela transição e cortei. Aí, bebê! Teve de tudo, né? Tipo, você tá parecendo um homem, seu cabelo tá feio. Na verdade, foi meio a meio. A galera me incentivava muito. Dizia, você tá maravilhosa e você tá muito mais você, uhum, que não sei uhum. o quê. É paralelo a isso. Tinha as pessoas que diziam, você tá parecendo um homem. Tipo, como eu tava falando, um tio meu chegava e pedia pro filho dele, pequenininho, dizer vai lá, diz ela que o cabelo dela tá feio, tá ruim. Quem passou pela transição sabe que quando você corta o cabelo, você não sempre o que automaticamente na mesma hora. Então, tipo, os comentários negativos, eu acreditava mais do que os... Ouvir isso ricos... tudo me faz pensar sobre, por exemplo, como na minha infância eu não tinha muitos... Na verdade, eu não tinha comentários negativos que as pessoas faziam sobre o meu cabelo. Como eu sempre teve o um cabelo muito liso e o meu cabelo nunca foi super curto, ele sempre foi grandinho. Então as pessoas sempre faziam, elogiavam o meu cabelo, etc. O mais perto de falar ruim do meu cabelo é quando falavam que o meu cabelo era um cabelo lambido de vaca. <risos> cabelo que a la vaca lambeu. Ah, talvez que tava isso porque eu, eu não via mesmo Só que o meu não fazia nada Pra ele uh -huh. ser assim Só que isso nunca chegou a ser colocado como uma ofensa Sim. Era só por causa do formato do meu cabelo Que ele era cortado em cuia sabe? Uh -huh. era... Então ele era retinho assim que já disseram de bom sobre o seu cabelo. Pois é, nisso aí, por exemplo, eu já posso falar mais. Porque <risos> as pessoas sempre elogiavam muito o meu cabelo. Eu sempre tinha mulheres adultas che que chegavam e falavam Eita. pra mim. Nossa, como seu cabelo é lindo, eu queria ter o seu cabelo. Vamos trocar de cabelo? Mulheres de diversos tipos de cabelo. Mulheres que tinham cabelos cacheados, crespos, que alisavam. Eu tive uma autoestima boa em relação ao meu cabelo. Por causa que ele era constantemente elogiado. É uma coisa que eu tô acostumado na vida. <risos> de bom... É, eu escuto hoje, mas é aquela coisa Eu tô tão bem comigo com o meu cabelo Que as pessoas começam a enxergar Mais beleza, porque Não sei, tipo, se a pessoa chegar e falar Seu cabelo é feio, eu vou dizer, não, minha filha, meu cabelo é maravilhoso Entendeu? <risos> Só que na infância Não, ninguém queria ter meu cabelo não, não falavam, ah, seu cabelo Nunca queria ter ele, mas também dizia Nossa, queria muito seu cabelo, nunca eu escutei Elogio assim Eu acho que também A forma como que você porta em relação ao seu cabelo Tipo, a autoestima que você tem Muda muito como você percebe o que as pessoas dizem Por eu crescer num grupo de pessoas Que estavam sempre elogiando o meu cabelo Eu sempre tive uma autoestima muito boa em relação a ele O que pode ser diferente pra Ingrid, por exemplo Que teve que, com o tempo E uhum. diga se estiver errado, criar essa autoestima Sim, com certeza eu Costumo dizer que o meu cabelo é o divisor De águas do meu, da minha autoestima Sabe, antes de passar pela transição capilar eu não me sentia bonita, sabe? Eu não me sentia... Sério, tipo, eu não me sentia uma pessoa bonita. Próxima pergunta. Como é ou eram os cuidados do seu cabelo? Na infância, minha mãe que... Cuidava, né? Minha mãe ou minha tia. E assim, sempre tentavam fazer penteados pra controlar o volume, pra não ficar tão frisado. Era muitos penteados. Tipo, aquele que eu ensinei esses dias é uhum, da minha infância. Da Esse penteado era da minha infância. Então também não passava creme do jeito certo. Eu não sabia cuidar e quem tava ao meu redor também não sabia cuidar. Meu. Mas hoje, oxi. Menino, me dá um creme que eu vou olhar com posição V17, não sei. No meu caso, já, eu não sentia necessidade de ter nenhum cuidado específico com o meu cabelo. Tudo que eu fazia no meu cabelo era lavar e só. E eu nem lavava tanto, porque se eu passasse condicionador demais, meu cabelo ficava liso demais, ficava super escorrido assim, aí eu evitava passar condicionador. Chocada. só <risos> que... Chocada. Eu só precisei começar a ter cuidados com o meu cabelo depois que eu descolori ele, que aí ele virou outro cabelo. Eu preciso pentear, não sei o que lá, mas até ano passado eu não, não penteava o meu cabelo. Eu não tinha uma escova pra pentear Inclusive eu acho que até quem ensinou você a pentear o cabelo Foi você. É, Você, que eu tava pedindo ajuda pra saber pentear meu cabelo, porque eu tava penteando de dentro pra cá, e ela falava, falou que quebrava o cabelo Sim. e ia fazer tudo dica, errado. Liga número um. Tutorial, como pentear meu cabelo eu com 21 anos tendo que aprender. <risos> e isso que você estava falando sobre o seu cabelo me fez pensar sobre o fato de que, pelo que eu entendi, você deve que aprender a cuidar do seu cabelo, né? Sim. E eu acho que isso nos leva à nossa próxima pergunta, que é... Como é ou era o preparo do mercado para seu cabelo? Pois é, isso é o que eu percebo que... eu percebo isso hoje, porque eu não tinha nenhuma noção quando eu era menor. <risos> porque basicamente minha mãe que comprava as coisas, e eu sempre via que era tudo voltado para cabelos lisos, sabe? Eu sinto que o mercado ele era bem preparado, bem focado em... Não sei o que lá, para cabelos lisos. Como deixar o seu cabelo mais liso, liso prolongado. Eu lembro só de três marcas, assim, de creme, né, no caso, para uhum. pentear. Eu lembro que tinha Colene, Neutrox e a Masterol. Seda eu usava, mas eu usava pra cabelo liso, que não uhum. sei o quê. Eu não consigo lembrar de outra marca. Mas hoje, gente, você entra no cosmético, 75% dos produtos vão ser pra cabelos cacheados. Que bom, né? Porque a gente precisa mais. Teve uma Eu acho que o mercado começou a perceber Eles isso. Sacaram, tipo, cabelo Gente, cabelo cacheado. Usa um creme. Empurrar. Oxe, eu acho que você dura muito tempo com. 500ml, por exemplo, de creme. Gente, é um tapa, três finalizações pra mim. A impressão que eu tenho é de que antes o mercado... Não que ele ainda não seja mais, porque eu vejo que ainda é muito. Mas o mercado era muito mais voltado para as cacheadas que alisassem seu cabelo Isso. para consumir os produtos de cabelo liso. Hoje ele já percebeu que... Existe um sim, grande pessoas. consumidor de cabelos cacheados que precisam de sim, produtos sim, específicos. Sim, sim. A última pergunta é... Já sentiu a necessidade de mudar o seu cabelo para se sentir bonita? Tá tudo, tudo bem? bom, querida? A pessoa <risos> ah, que mais mudou do de cabelo na vida. Tá, eu tinha o cabelo cacheado e aí eu dava escova de vez em quando. E, nossa, quando eu dava escova no meu cabelo, meu Deus, ninguém me segura, não. Eu me sentia muito bonita e que não sei o quê. E aí eu ganhei uma selagem de presente. E aí minha mãe ficou... Você com... quer mesmo? Eu fiquei... Óbvio! Se quando eu liso o cabelo, eu me sinto maravilhosa. Imagina tendo cabelo liso todo dia. Uso. aí pronto, alisei. Hum. Não é bom não? Porque é diferente, entendeu? Sua raiz começa a crescer e fica aquela coisa... Aí chegou um tempo que eu não me sentia mais bonita. Em 2013, o cabelo começou a estragar. Muito, muito, tipo... Eu Eu alisava com a amônia e aí eu troquei para guanidina e pronto. Gente, foi o meu Deus, meu, meu casco frio todinho. Aí começou a estragar, comecei a me sentir muito, muito feia de novo. Aí eu passei pela transição capilar. Na transição, tinha tipo aquela coisa de uma textura na, na raiz e outra nas pontas. Não me sentia bonita. Aprendi a fazer texturização, que é fazer uns coquinhos para dormir. No dia que eu esquecia de fazer esses coquinhos, não queria sair de casa não. Não queria, não tinha... Quem me fizesse sair de casa com cabelo sem texturização, porque eu só comecei a me sentir bonita com o cabelo texturizado na transição. Mas você sente que você fez a transição capilar para pra se me sentido, sentir bonita? Com certeza, com certeza, porque quando meu cabelo tava despichado, eu a só mais... eu disse não. Essa pergunta pra mim eu não tenho nem, nem não o que parece. falar tanto sobre, porque eu nunca senti essa necessidade. Eu sempre senti meu cabelo era bonito, Ó, A única coisa que eu fiz no meu cabelo não, não foi pra me sentir bonito, que foi pintar o meu cabelo, foi porque eu queria. Gosto de cabelo colorido, e eu não, nunca não precisei mudar a textura, meu cabelo não deixou de ser liso, ele só ficou ressecado. Como vocês puderam ver, nós tivemos vidas muito diferentes por causa de nossos cabelos. Tanto sobre como as pessoas Sim, tratavam isso. a gente, sobre como nós cuidávamos do nosso cabelo ou nós considerávamos a gente, nossa autoestima e coisas assim. Isso é uma coisa boa pra se refletir, porque autoestima, aceitação, é uma coisa que influencia muito na nossa vida. Você diz que é um divisor de águas Sim. pra você gente, o momento Sim. Gente, é, é engraçado porque, tipo, autoestima é uma coisa que é construída na infância. É como a gente debateu todo o tempo aqui, tipo ele já cresceu com autoestima porque na infância dele ele tinha esse estímulo, eu não eu tive que construir esse vídeo ele fez parte do nosso projeto hashtag tirem seus padrões onde nós discutimos expectativas sociais e nesse nós queríamos trazer a questão dos cabelos cacheados e cabelos lisos, ou seja tirem seus padrões dos meus cabelos nós exploramos essa tag em, tanto em outros vídeos deste mesmo canal que você está assistindo, quanto nas nossas postagens do instagram, então você pode nos seguir, eu sou apenas Cup em todas as redes sociais e ela é eu, Ingrid Lorena em todas as redes sociais também. Mas nossas fotos estão lá no Instagram, então vão lá nos nossos Instagrams e vocês podem ver muita coisa interessante. E deixem aqui nos comentários qual foi a relação de vocês com o seu cabelo na infância que a gente quer muito saber. Responda alguma dessas perguntas, como foi? Seu cabelo é liso, é cacheado, é crespo? Como é que você se envolveu com isso tudo? Deixe aí que a gente vai te responder. E espero que você tenha gostado do vídeo. Até mais. Tchau.